Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre vós como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da Palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo, a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe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 para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, que as palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados, amém. amém. Vossas palavras são espírito e vida, rezamos isto no Salmo, a palavra de Deus tem uma grande importância na nossa vida, justamente por isso que o Papa Francisco instituiu este terceiro domingo do, ad, do advento não tempo comum melhor dizendo como o domingo da palavra de Deus. Nós não somos a igreja do livro nós somos a igreja da palavra a palavra é Deus que se fez carne, que se fez gente. O livro contém a palavra, porque contém o ensinamento de Deus, a história de Deus com o seu povo e a própria vida de Jesus. Deus nos dá dois livros. O primeiro deles é o livro da natureza, são os fatos, os acontecimentos, é tudo aquilo que se desenrola ao longo da, da história e que revela a presença de Deus no meio de nós. Tanto é que se nós formos olhar para a natureza, nós podemos chegar à conclusão. Alguém criou tudo isso. É muito perfeito os ciclos da natureza. Embora estes tenham sido machucados, desordenados pela interferência humana. Mas se nós formos olhar para toda a criação, nós vemos que existe alguém que projetou... Alguém que executou, alguém que ao ordenar isso nos presenteou com esta grande graça. O segundo livro é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Homens inspirados pelo Espírito Santo que agora comunicam aquilo que lhes foi revelado. São Jerônimo vai dizer assim, quem ignora as sagradas escrituras está desprezando o próprio Cristo porque o Cristo é a palavra Santo Agostinho por sua vez um doutor da igreja e um filósofo vai nos dizer que a palavra foi escrita para nos ajudar a decifrar o mundo para que nós possamos desenvolver o olhar de fé e também de contemplação e para transformar a realidade numa grande revelação de Deus. Esta palavra não é uma letra morta, esta palavra é viva, não é simplesmente um livro, é Deus nos falando. O povo do Antigo Testamento, hoje, descrito na primeira leitura, mostra o seu respeito, a sua reverência em relação à palavra. Eles agora voltam para a sua terra, porque eles haviam sido exilados na Babilônia, mas eles estão perdidos, estão desviados do caminho de Deus e agora precisam se reorientar através da lei de Deus. E a lei de Deus é aquela que traz segurança, que norteia. O profeta Estras, aliás o sacerdote Estras, junto com Neemias, que era o governador, reúnem o povo e todo o povo em pé, ouve atentamente. Assim como nós também no Evangelho ficamos em pé. porque nas leituras nós sentamos e apenas na proclamação do Evangelho nós nos levantamos? Porque é Cristo falando a nós. As leituras, primeira e segunda, são os profetas, homens inspirados por Deus... O Evangelho é o próprio Deus que nos fala. E nós ficamos numa atitude de respeito ao estarmos em pé, mas não só isso. Quem está em pé está em prontidão. Verdade ou não é? Quando você vai a uma loja, a um estabelecimento, normalmente os atendentes estão em pé. Como um sinal de estou aqui para servir, para ajudar. Não é mesmo? Quem fica em pé diante da palavra de Deus, tem que ter a consciência de que está em pé para caminhar com Jesus. Está atento, mas está também disposto. Hoje esta palavra, na segunda leitura, vai nos falar sobre a disposição de cada pessoa no reino de Deus. E Paulo compara a igreja... Ao corpo humano Cada órgão tem a sua função No organismo, não é? Cada órgão tem um porquê No seu funcionamento Enfim, né, nessa dinâmica da vida Pois bem, também na igreja Cada pessoa tem o seu valor A gente não pode dizer Que um membro ou um órgão do corpo É menos importante do que o outro muito embora nós tenhamos né, os órgãos vitais, mas enfim, quando algum membro adoece ou é machucado, é como que se o corpo todo sentisse, porque nós ficamos indispostos, verdade ou não é? É mesmo? Então quer dizer que aquele membro que até então a gente não dava tanta atenção, tem um grande valor quando nós percebemos a falta que ele faz Vamos olhar no campo do trabalho, numa empresa onde existem muitas pessoas competentes, que estudaram, que se atualizam. E tem aquela senhora que faz a limpeza, que mantém aquele ambiente limpo, agradável para que o trabalho se desenvolva. Será que esta senhora é menos simplesmente porque ela não tem um diploma? Ou uma capacitação dentro da, da área daquela empresa? É? Vamos tirar esta senhora e vamos deixar ali aquele ambiente duas semanas sem higienização. Como é que fica? Será que dá para trabalhar num local assim? E daí que nós vemos a importância de cada pessoa. Na igreja, de uma forma toda especial, todas as pessoas têm o seu valor. Não simplesmente aquelas que têm eloquência para falar. A estas foi dado o dom de ensinar, de comunicar. É um dom belíssimo, mas não é o mais importante. Não está acima daquela outra pessoa que faz alguma coisa de uma maneira anônima, que assiste a um doente, a um, alguém necessitado, que participa, que colabora sem aparecer. Todos fazem parte desta comunidade, desta igreja, que é um organismo vivo, composto por nós. E neste corpo inteiro, Cristo é a cabeça. Por isso não faz sentido para os cristãos ficarem se enredando em ciúmes, em invejas, competições, que fazem com que a gente se perca de vista... Aquilo que é o mais importante. Deixamos Cristo ser a cabeça. Nós somos aqueles que colaboramos. Quando a cabeça não está no comando, a gente sabe muito bem o que um corpo é capaz de fazer. Verdade ou não é? Pense numa uma pessoa com Alzheimer ou com algum outro problema. Ela pode se expor a muitos perigos pela falta de consciência. Não basta que ela esteja... Sadia no corpo e a sua mente esteja adoecida, não é? A cabeça precisa ser aquela que nos rege, o Cristo. E é por isso que Lucas, hoje no Evangelho, vai nos apresentar Cristo de uma maneira muito particular. Ele apresenta Jesus que volta para a Galileia, aquela região de pessoas muito pobres. E lá onde ele se criou, em Nazaré. Jesus está na sinagoga, que era um local de ensino, de meditação da palavra, um local de oração. O templo ficava em Jerusalém, na capital. Agora as aldeias, as cidadezinhas, tinham as sinagogas, pequenos espaços de oração. E Jesus ao subir, onde ele proclama a palavra, ele desenrola o livro. Não era um livro tal como nós temos agora, com essa encadernação. Encadernação, melhor dizendo. Eram rolos, pergaminhos. Imagine Jesus desenrolando esse livro. E já havia um trecho, o qual ele deveria ler, pré-estabelecido. Mas Jesus... Na sua autoridade e a unção do Espírito Santo que ele possui, abre justamente no profeta Isaías, para mostrar que tudo aquilo que o profeta havia dito, agora está se cumprindo nele. Aquilo que o profeta diz é a missão de Jesus, o porquê ele veio a este mundo e para que o Senhor veio? Para salvar. O Senhor veio para os pobres de maneira que eles possam ter uma boa notícia. Os pobres aqui são aqueles que não têm outros meios e outros recursos e quando lhes é oferecido algo, eles não ficam escolhendo simplesmente, não é? Eles se abrem. Então não é simplesmente a pobreza material, não é? É a confiança em Deus, colocar-se na dependência dele, saber que Deus é maior do que tudo. Quando nos faltam recursos humanos, quando a gente já fez tudo aquilo que era possível humanamente, a gente acredita firmemente que ainda nós temos a graça de Deus. Quem já não fez uma experiência assim? Que lançou mão, mão de todos os recursos possíveis, mas chega uma hora em que eles se esgotam, porque eles têm seus limites. E aí que nós vemos que Deus é aquele que prevalece. Pois bem, Jesus veio para abrir os olhos aos cegos, dando a eles a vista, a recuperação da visão, para que nós possamos enxergar as coisas com o olhar de Deus. Ele veio para libertar os oprimidos, os cativos. Muitos de nós temos muitas coisas a serem libertas ainda. Não vamos pensar que alguém que tem um vício é simplesmente alguém que está no mundo das drogas ou algum vício mais visível. Quantos de nós estamos cativos pelo celular? Quantas horas e quanto tempo gasto no celular? Quantas coisas deixamos de fazer porque estamos talvez mergulhados naquele mundo que parece ser mais agradável do que aquilo que nós estamos vivendo de fato. O Senhor veio para nos libertar, para nos fazer pessoas repletas desta graça do Espírito Santo. E ele vem anunciar o ano da graça, o ano da graça era o jubileu que acontecia a cada 50 anos. E naquele ano para o povo judeu as dívidas eram perdoadas, a terra descansava, existia toda uma espiritualidade no ano da graça. Jesus vem anunciar o ano da graça para dizer que ele veio para nos perdoar. Nós precisamos descansar nele o nosso coração para que nós possamos cada vez mais permitir que frutifiquem nós gestos novos. A palavra de Deus nos é comunicada hoje, não como um conjunto de regras, não como um manual de vida simplesmente, mas como uma proposta do Senhor. E é desta mesa da palavra que emana a vida. Você que vem aqui e ouve a palavra deve comungar dela. Nós também recebemos Jesus Cristo na comunhão, mas não nos esqueçamos de que esta palavra, aquela que nos dá direção, nos corrige, nos fortalece, nos mostra o caminho. Esta palavra é o próprio Cristo e queremos traduzir a palavra que ouvimos em novas atitudes neste ano da graça que o Senhor nos concede. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu, do céu e da terra, da terra. E